Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui, saindo do coé. Vamos pra Salvador A gente já tinha subido, mas é... Esqueci o carregador, velho O celular Aí eu voltei ouvindo um sozinho. O tempo já está fechando novamente. Ah, vim aqui, passei o fim de semana, com uma coisa dos meus pais é um lugar muito tranquilo, muito silencioso. Bom para quem quer descansar. A região tem muita cachoeira, seguindo aqui direto, você vai para saúde saúde, saúde tem muita cachoeira. Tem jacobina. E aqui é a região da chapada de diamantina, né? Então tem tudo isso. 1h18, quer dizer, 1 e 15 mais ou menos A hora que a gente saiu Ele deve estar chegando em Salvador Vamos lá para em 5 da tarde filmando só a saída, porque quando eu tava vindo a bateria da GoPro acabou e como minha irmã tava me acompanhando pelo Whatsapp né, a localização dinâmica aí eu não quis parar pra não me preocupar mas agora na volta, se ela acabar, eu vou, vou trocar a bateria tenho aqui no estoque falo com ela, dá tudo certo Tô levando para Salvador, licuri, beiju, acerola, mamão. É um pé de arruda, um pé de manjericão. Vou plantar lá, pode plantar. Semente de, de flores. Eu também quero que eu levasse também, falando, Não, aí, aí vai, vai, muito volume, velho. Eu tô com a mala só de, de 33 aqui no fundo. Mas na próxima eu vou vir em ferry boat, vou colocar todos, 52 no fundo, 33 do lado. Hoje aqui amanheceu um tempo chuvoso Madrugada caiu muita água Aí agora até que deu uma estiada Já voltou a derramar Aqui a é BA131 irmão, Vocável atrás um abraço pra você Até a próxima Não deu para ir em Jacobina por causa da chuva, também a gente ia fazer compra, mas não precisou, deixa quieto. É. Três na estrada, cara, quer dizer, não tenho o que reclamar. A moto desliza no asfalto. Desliza, não, né? Desliza para dar uma impressão que tá escorregando, né? Mas flutua. Pronto. Um comportamento excelente. Muito boa mesmo. Na fazendinha, estou empastando. rapaz na ida quanto na volta velho logo no começo do rolê chuva chuva que não acaba mais deixa eu esticar o pezinho aqui para dar um equilíbrio melhor tirando o pé eu não molho tanto Água. Tem que ter que mais cuidado, né? O celular assim não corre risco de entrar água porque as entradas dele é embaixo. Então, é de boa. Entrada para índios. Um laguinho aqui à direita. Saímos a entrada do canhê, pega agora aqui à esquerda, rotatória, vai direto. <SILENCIO> Vamos lá. E a gente fica por aqui se despede do Cãem até a próxima e vamos nessa galera abraço